Olá, sejam bem-vindos a mais um Per responde yeah. ah. P-Responde tem emoções -Responde. misturadas. Vocês devem estar percebendo que temos aqui a presença ilustre do John Ray para vocês questionarem todas as questões do draft, porque o time está em crise, crise. Damage? Crise. Hoje nós temos as perguntas convencionais que vocês mandam todas as semanas, mas a gente vai fazer com a dinâmica como a gente já fez no split passado, do John Ray explicando por que está... Crise. Eu não sei se crise é uma palavra... Tão correta, mas, mas acho que por que, que a gente tava numa crescente tão gostosinha pra gente assistir e de repente.. tem é uma desandada, a né? Chegou. A crise chegou. A crise ela demora, mas ela chega. Da última vez o vídeo salvou nós. É verdade? É, então, essa é a nossa, um nossa carta na manga, especial tem. É. Que... A gente voltar então, aos agora. João por que, que, a gente... que a gente se classificou para os playoffs e desde então tá feia a coisa? A boa desculpa é falar que a gente está testando coisa. <risos> Mas a verdade não é essa. De fato, a gente teve um começo de campeonato muito bom. Acho que a gente ter, o fato de a gente ter mantido a base, ter mantido todos os players, na verdade, fez com que desde o início a gente já conseguisse engrenar, né? Então a gente já conhece o estilo de cada um, a gente sabe como trabalhar com cada um. Então isso fez com que a gente tivesse um bom começo de campeonato. Mas eu diria que até mesmo antes da gente começar a perder, fazer um até mesmo no 0-2. Teve algumas partidas que a gente meio que ganhou aos trancos e barrancos ali, sabe? Ou porque a gente tinha um draft muito mais favorável, ou porque algum ah, jogador... É. <risos> cara era cara o do lado dele. <risos> ou porque o nosso draft era muito bom, mas era ou... tipo, é. fácil de ganhar. Ou porque algum jogador fez uma play muito insana sozinho, que não rolou muito, né? Mas... <risos> Só que a gente via tanto em treino, como também no CBLOL, a gente não tava conseguindo evoluir tanto, sabe? Tinha alguns pontos que a gente não tava conseguindo corrigir. Então, o resultado finalmente veio, né? Negativo no caso. Então uhum. a gente começou a empatar 1 um a 1 um, um a um e nas erros que a gente teve a gente foi no jogo que a gente jogou muito mal, na verdade então e acabou tendo esse primeiro 2 a 0 agora 0 a 2 né? Você diria que os erros que a gente está vendo agora já são erros que aconteciam, talvez no treino. Com certeza. Com certeza. Então a gente consegue saber por que a gente está perdendo hoje ah, não é um mistério. Não, não acho que seja um mistério, são erros que já estavam acontecendo, só que a partir do momento que chega no CBLOL e você consegue mascarar esses erros com a vitória, ou hum. uma, uma jogada individual e isso traz a vitória, meio que você vai jogando pra debaixo do tapete, sabe? Depois do momento que a derrota vem, que os dias de treino são ruins ou que a gente não consegue ter uma evolução constante, a gente percebe esses erros com maior urgência, sabe? Isso já vem acontecendo há algumas boas semanas. essa é uma questão interessante, só pra contextualizar vocês como público, tá tendo vários erros que são evidentes pra eles, mas como eles estão ganhando parece que é, tá perfeito, porque tá ganhando então não tá errando, né? Mas às vezes a gente ganha porque o time adversário acaba errando mais. No último pen-responde que a gente teve aquela outra conversa, eu falava muito Naquele que a gente estava evoluindo muito em treino e isso era visível pra gente, só que o resultado ainda não aparecia. Ia levar um tempo até o resultado aparecer. Levou um tempo. Mas o que a gente esperou, né? A gente tem que ganhar tudo pra se classificar, mas, mas foi. E o mesmo vale pro lado contrário. Então, os erros que a gente estava tendo ou, ou os nossos defeitos só foram coisas que a gente já reconheceu faz tempo, só que até isso realmente ser mostrado no CBLOL pro lado ruim, levou um tempo, né? Ao passo que desde que a gente reconheceu nossos erros e a gente foi melhorando, a gente já vem trabalhando especificamente algumas coisas, mudando algumas coisas algumas semanas também, vai levar um tempo a ter ser transferido pro stage também, sabe? Então a origem do erro individual é o time não tá jogando bem ou o time não tá jogando bem por causa dos erros individuais? É, eu ia falar dois é dois é, é. que é mais dois dois dois dois. É, acho que a gente gera os erros em é. time. Errando... Acho que é, o nosso problema individual, tá fazendo <risos> o nosso <risos> o jogo ficar mais difícil. E o que, é que a gente pode fazer para melhorar os erros individuais? Acho que você tem que resolver sozinho também, porque você tem que focar no seu jogo, você tem que ver o que você tá errando. Se a call, é, a gente tem uma call de dragon, então cada, cada pessoa, cada jogador tem um papel para fazer isso acontecer uhum. e cada um tem que estar tá focado nisso, tipo eu não posso estar, tipo, no, na hora do Drago, começando falando, Damage, você tem que estar ali, você tem que fazer essa posição. Tipo, eu tenho que estar pensando no meu, porque se eu ficar falando que o Damage vai fazer, provavelmente eu vou fazer o meu errado. E se eu fizer o meu errado, eu posso prejudicar o do dinquedo Sim. Aí na hora do dinheiro fazer o dele, porque já tá meio errado, ele vai errar também, porque, tipo, não tá certadinho. Então corrigir uma coisa, É, uma mas... daí parece que é um erro em equipe, mas começou tudo com uhum. um individual. João, um... Hey. por que Pop? Sim, <risos> direto. Eu já respondi, <risos> por que Ari? Pique em pop. É roubado. Pop uhum. é roubado. É roubado. Roubado é uma palavra forte, mas é forte. E o pick sempre é muito conversado em time, sabe? Então não vai ter um pique que é empurrado pelo staff, o jogador não quer e vai jogar no stage, ou o contrário, o que o jogador quer e a staff não vai aceitar, no caso. Óbvio que tem questões, talvez, do campeão, com o estilo do jogador e etc. Mas o nosso foco nessa reta final era ter o maior, maior diversidade possível na nossa pool, né? Em questão de estratégia uhum. também questão de, de piques e principalmente por a gente não saber como é que vai ser o meta dos playoffs como é que vai ser o meta mais pra frente a gente tentou incluir na pool vários campeões diferentes de, de estilos diferentes de jeitos diferentes de se jogar a pop é um vai um pouco pra esse caminho sabe é um campeão que realmente a gente sabe que é um estilo diferente porque a gente vem jogando talvez vê com mas é um campeão que a gente jogou é importante a gente ter a nossa pool e o estilo de jogo é importante a gente ter na nossa pool também e o carioca tem individualmente eu, eu vi muita gente comentando né principalmente da comunidade porque insistir Desse campeão, sabendo talvez não seja o estudo do Kaká ou não ser um campeão tão proativo. E salvo é que, obviamente, é sabido por todos nós do time, seja staff, jogadores, a gente conhece o nosso jogador, a gente conhece o que sabe os pontos fortes deles, né? Então, obviamente, a gente tenta sempre jogar pra esse, explorar esses pontos fortes. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente quer ser um time competitivo, ser um time campeão, e ele quer ser um jungle campeão, um jungle competitivo, a gente não precisa depender sempre do 100% dele, ou do, do de estar tá abusando do ponto forte dele pra ganhar, sabe? Ou não ou, depender do Náusea do damage, ou exemplo. não depender do damage de engage primária, coisa Sim. assim, sabe? Porque o meta muda, então não adianta nada a gente estar jogando agora de Nautis, e na final o Nautis não ser bom, por exemplo. Então o meta não ser favorável pra isso. Então por isso que a gente foi rodando bastante o nosso, o nosso leque de campeões, de estratégias, nesse principalmente nesse final, sabe? é que um cara que sempre tem Sim. algo a dizer. Você é um cara que passa confiança. And you are very important in creating a good environment for the team. Lately, you seem to be a little stressed. Is there something specific affecting you, or is just is it just the <laughs> pressure of the responsibility? <laughs> I <laughs> <get> the <laughs> <thresh talk>. <laughs> <laughs> Acho que todo mundo tá um pouco estressado, né? Principalmente Eu já falei isso várias vezes, a gente não liga de estar tá perdendo agora <risos> ou não, que é ruim A gente não tá tendo um desempenho bom, tanto que tipo no jogo contra a Laude eu não fiquei feliz da gente ter porque, ele não não, um o ponto ali meio que não valia nada a vitória já então pra gente o que importa mais é a nossa evolução como time e é chato de ver a gente parando ou às vezes até piorando da, da onde a gente estava comparado no começo enfim, e dentro de jogo às vezes a gente acaba soltando às vezes, alguma coisa chata, mas também nunca é na maldade, se a gente se conhece, a gente se a gente quer evoluir como um time, se a gente quer ter uma sincronia mais forte, uma parceria, a gente também tem que se cobrar, a gente também tem que, às vezes, dar um puxão de orelha para o cara ficar mais atento na próxima situação. Só o time do Carioca se batendo esses dias, mas vai. Ah, rolou um clima entre vocês dois. Isso aí era um sempre que tem um clima aí, de tinha é verdade. Como é que é esse clima? Cara? <risos> cara, eu tenho um relacionamento muito, muito abusivo comigo. Muito, muito, muito. Você é abusivo com eles, cara? Não, eu acho que eu sou normal, só cobro o que eu tenho direito. É o que me irrita, não é, não é você falar, tipo, o jogo tá troll. Isso aí todo mundo faz, o Ginked faz, o Wiser faz, o David ah, faz, todo mundo faz. Só que, mano, cara, você bufa, você fica bufando e você só reclama o resto do jogo inteiro. Você Porque começa... Porque ele não faz prendimento, cara. Não, acontece mais vez isso tem que provar isso, isso tá cara, sabe por é porque às vezes o jogo tá tão ruim tão ruim aí tipo alguém fala ah dá para ganhar ainda é tipo claro que a gente tem que jogar para ganhar né mas eu fico por porra, mano os treinos já foi perdido porque... não é esse o ponto né? não é para ganhar não quero não quero roubar cara. o Ancião tá ligado tipo uhum. porque aí, nosso ponto no jogo é é, faz tal Arauto, pega três Drake sei lá, aí chega tipo 20 minutos os cara tá com três Drake e a gente fala, dá pra ganhar ainda. é o que mano, pra ganhar o quê tá ligado? A gente vai ganhar e vai xingar os caras vai pressionar no Twitter. E aí você fica bufando? Não. Bufa, bufa, que nem um porco. Como é que é que ele bufa? Fica bufando, mano. o TT fica Não, não, ele fica, ele faz isso, ele faz isso também. Ele faz, ele começa a frase fazendo isso e ele termina bufando. Eu fico, eu fico estressado, eu fico maluco. <risos> o Damage, quando ele tá puto, o Damage fala, caralho, velho, esse game tá, tá uma bosta. Cara, aí ele fica puto. E ele fica, puto, quando, quando ele e puto ele fica quieto. Ele fica quieto e começa a trollar, tipo, ele começa a morrer nos lugares aleatórios que ele tá puto. Ele morre e xinga, e xinga o time. Então a picou e, ele e tipo, falou, fala, tá, tá, atenção. Tá os quatro <risos> caras do bot e ele tá guardando o barão sozinho. E ele. Ô oh, Gai, tinha que pegar essa visão aqui, não. A gente, mas tá os quatro bots. <risos> aí ele fica quieto. Concorda, <risos> Damage? Não concordo. Não concorda. Um qual qual parada? Você não concorda. Tudo. <ris> Acho que quando o Trigo tá puto, ele fica mais quieto, só. Quando o Trigo nada. tá puto... É, ele só não fala nada e fica... Ah, não. sozinho. Não, só Joga em segredo, Joga em segredo, joga em segredo. Jogue segredo, <risos> <jogue> segredo. <risos> o, o que me deixa com raiva só é quando o Trigo, tipo... Ele faz alguma merda e culpa alguém, tá ligado? Ele culpa logo <risos> em seguida, ele se mata e fala... Você não devia ter feito isso? Ele <risos> não falou nada, tá ligado? Ele não deu nenhuma calma, ele só morreu e... ...culpou alguém. <risos> Acho que quando o Trigo tá puto... O que é que Trigo é tá puto? Quando o Dinker tá puto, ele, ele fica... Falando... Ah, ele fica falando... Ah, esse cara tá muito forte. Ah, esses isso aqui? Ah, é... meu Deus. <risos> o Jinkedo fala, o mid tá indo bot, aí a gente morre os três no, no bot pro, pro mid. Aí ele volta pro mid, na primeira wave que o cara encosta no mid, ele... Nossa, mano, esse cara tá muito forte agora, <risos> mano. <risos> que cara que, pega tanta que, que aqui, mentira, mano. Que mentira. mentira fala é quando mentira. não tem o que fazer. Não. Quando eu não tem o que fazer, eu falo, mano, se alguém não vier aqui... Não tem o que fazer. <risos> quando o Dinker tá errando o farm, eu acho engraçado, ele fica doido. Mano, você lembra, no split o teclado. eu errei sem exagero, acho que uns 13 Minions nas três fez não? Juro, mano, eu fiz o queria pausar, velho, eu falei, mano, por não E o dinheiro tava rachando ali à frente, olhando o dinheiro Aí eu saí, eu que bater o cara, Por isso que eu não derrubou, senão eu não ia querer jogar o verão O que você faz quando você está nervoso em really Eu at control. bom you controlar... Quando você está nervoso, você diz <risos> so, Acá, come here. Can we dive top, guys? Ele need to dive top <risos> now. Keep my emotions. Yeah. Hmm. You never get angry at them. Sometimes they, so, I understand, you know. Sometimes they hmm. can play bad. Como you know. é que a gente está hoje para os playoffs? De confiança. Imagino que agora seria não uma confiança tão alta, mas para os playoffs a gente vai estar melhor. Um exercício de previsão de futuro aqui. Com certeza. Com certeza. Com certeza. I'm asking if we'll be better for playoffs. Com certeza. Você <risos> concorda? Concordo. Acho que analisar a nossa situação para os playoffs não é analisar o domingo depois do jogo contra a FURIA uhum. e o 0-2. É analisar tudo que vem sendo tudo que vem acontecendo no, aqui, aqui né, no dia a dia. Desde algumas semanas, quando a gente já teve conversas sérias sobre nosso desempenho já, sobre play-offs, sobre nossa evolução, analisar com certeza as conversas que a gente teve depois desse 02, né, que não foram necessariamente... É, é propiciadas pelo 02 em si, pela derrota em si, pelo primeiro 02 2 do espírito, etc. Mas a forma como as derrotas aconteceram, coisas que a gente pode mudar desde o dia a dia até coisas do, do, do dia do CBLOL, né? do, do dia do próprio stage. Então a minha confiança, e acho que posso falar pelo, pelo Diro também, nossa confiança contra o staff em relação ao nosso time, ao nosso trabalho, aos players, vem disso, sabe? Então saber do que a gente consegue construir de hoje até também chegar o dia da nossa primeira partida. Então a nossa confiança alta vem, vem desses pontos, sabe? Então esse foi o Pay responde de hoje. É. É. Esperamos Muito que vocês bom. tenham gostado A importância desse Responde É trazer uma perspectiva do que está rolando No time, de mostrar para vocês que, é que muitas vezes a gente não, não entende o que acontece Dentro do time, então a gente resume sempre Ah, putz, é, mas é, perdemos porque o Karolka está de Pop Ou perdemos porque o Demers está de Yumi Mas não é isso, tem várias coisas que acontecem Tem várias coisas que acontecem fora de jogo, dentro de jogo Vários problemas que a gente sabe Alguns problemas que a gente ainda não sabe Que vai descobrir no meio do caminho Que se Deus quiser a gente arruma rápido a tempo de ir bem nos playoffs Mas eu tenho certeza certeza que a gente é um time com muito potencial falta pouco para ser um time How many to win? Não, less than say five percent. me next week. That's a good answer. Você confia na gente. Bro. Eu confio, lógico. Eu acho super que a gente ganha. Por isso que eu não tô preocupado. Eu não estava preocupado com esse 02. E eu acho que o playoff é outra coisa, é outro bicho o playoff. E eu nos considero um time muito bom de playoff. Então deixem seu like, deixem aí o seu sininho ativado. Siga a nossa página, compartilhe, comente o que você achou, o que você gostaria de ver. E não venham me falar que eu não fiz pergunta pro Weiser porque eu avisei ele antes, tá bom? ele tava ciente e a gente se vê na semana que vem.